Boletim de ofertas Carizar Veículos, é o ponto onde muita gente vem aqui e sai de carro novo. Marcelo, o que nós vamos apresentar agora? É isso aí, Jax. A gente vai mostrar agora um Lancer 2014, tá? Um Mitsubishi Lancer 2014 com apenas 30 mil quilômetros do carro, tá? Esse carro na oferta eu consigo fazer 57 mil reais, o Jax. Se você olhar agora no site, esse carro está anunciado por 59 mil reais. Eu consigo fazer 57 mil reais e aceito troca ainda. Olha só que maravilha, hein? Carro praticamente novo mas está com um né, aspecto de zerado realmente né com um carro de qualidade que a Carizar está oferecendo mais um carro espetacular é, e o que que nós temos aí é, internamente no carro né o que que oferece para quem adquirir esse Mitsubishi então já que esse é um Lancer tá motor 2.0 câmbio automático tá esse câmbio é o câmbio CVT é o melhor câmbio que tem na categoria tá é um carro sedã já que um porta mala grande é novo carro, já que são apenas 30 mil quilômetros. Apenas 30 mil quilômetros. Então você pode adquirir aqui na Carizá Veículos. Você pode dar o seu carro como entrada, né, como na parte da negociação. Né? E claro, além da, do, do valor da parte do carro, né, que a Carizá pode pegar, também pode fazer parcelado também, Marcelo. Correto, Jacques. Veja bem, nesse caso a gente pode trabalhar com uma entrada de 50%, ok? E os outros 50% nós conseguimos fazer em 36 vezes com taxa de 1,60%. Olha só, com a taxa de R$ aí a Carizá está oferecendo para você esse carro de qualidade. Agora vamos falar um pouquinho do estoque também aqui, né Marcelo? A gente já apresentou mais um dos veículos fantásticos que tem aqui na Carizá, que tem o padrão da Carizá, né, onde o cliente vem, adquire o seu carro, sai né, com tranquilidade, né? que acima de tudo também a questão da segurança né, é muito importante, né? na parte aí do que o carro está né, revisado, né? que tem todos os cuidados. Mas nós, aí tem um estoque realmente fantástico aqui na Carizá, né, para desde o carro mais popular até o carro né, do, do alto padrão, Marcelo? Claro, que a nossa ideia é fidelizar o cliente, né? Então, quando o cliente vem na Carizar a gente tenta fazer de tudo para que ele se sinta melhor e se sinta em casa, né? A negociação é flexível, não é apertada tá é, nós pagamos próximo ao valor da Fipe tá todos os nossos veículos têm procedência têm boa qualidade não trabalhamos com carros oriundos de sinistro de leilão de nada né todos os nossos carros são periciados são feitos cheque tudo então veja bem a confiança aqui é fundamental bom a Carizar é, passo o endereço é, site, enfim, como que pode ser feito, é, Marcelo, né, para que a pessoa entre em contato ou queira né, primeiro dar uma olhada também nos carros, Marcelo. Então, Jacques, a nossa loja fica situada na Avenida General Mário Tourinho, no número 949, tá, no bairro Seminário. Tá? O nosso site lá você pode acessar é o carizar.com.br. Carizar.com.br e aqui na Mário Torinho, hein? Você pode vir, já vem aqui ao vivo ou então acessa o site da Carizar, que você pode né, já dar uma verificada em todo estoque, né, ver qual carro que te interessa e dar uma passadinha, fala aqui com o Marcelo ou com qualquer um dos profissionais da equipe aqui Carizar. Correto, Jacques. Hoje nós temos cinco consultores tá, preparados para atender todos os clientes da Carizá Veículos. Carizar Veículos, aí no boletim de ofertas para você, na internet em todo o Brasil.